E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. O inverno parece outra coisa, menos inverno, porque vai subir a temperatura. 28 graus são esperados no litoral. Para quem puder aproveitar, tá tudo bem, né? Só a água tá fria, mas o sol tá aí presente, não esqueça o protetor, o filtro solar. Depois de uma névoa no período do amanhecer, depois gradativamente sol, elevação das temperaturas e à noite aquele friozinho que vem devagar, mas com o decorrer das horas pega e é necessário o agasalho também. O tempo muda, hein? Entre sexta e sábado principalmente, nova frente fria que tá lá. No sul do país, já provocando chuva entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ela chega ao Paraná hoje e depois de amanhã se aproxima de São Paulo pelo sul. No sábado que vem a mudança, 28, 29 graus amanhã, muda o tempo. No sábado cai a temperatura para 22 graus no litoral, 20 na capital e 26 no interior do estado, que hoje chega a mais de 30 em algumas regiões. Um abraço a todos! O